Vim jogar... Pepeco pra desestressar... Não quero passar raiva. Pior que eu também tomei ruimzinho de pra... Ixi, carai. Eu tô jogando um agora. Aqui ó. Tô morto, tô morto. Caraca! Quem tá morto sou eu que apareci pra te ajudar. Tá morto, caustic. Mano, eu untei tenho neles aí, velho. Subi pra vir lá. O cara me comeu com um farofa, velho. Acertei ninguém, nenhum. Vou subir em cima da casa, hein? Rafe tá é em cima da casa. Tá. Tá de shield ainda. Outra casa, outra casa aqui, ó. Nossa, oh, sem shield esse cara, velho. Isso aqui tá miado, mano. Isso aqui tá miado, mano. Nossa. Embaixo. Matei a, a Ori. Falta só um aqui, ó. Nossa, o Surrif tá menos sem. Cris, falta só Ai ah, filha Pronto Mas se eu posso 8 <risos> Tá vindo Tá vindo de perto, o cara. Tá vindo em cima de mim, velho. Maluco, mas você tem dois aqui, velho. Derrubei um. Morais não estava com ele, pai. Vou subir nessa casa aqui, ó. O está tá zoada, tá tomando tempestade. Eles tão dentro da casa, véi. Embaixo dela, tá embaixo em cima, tá em cima também. Embaixo dela, embaixo dela. De cima já tomou menos 80, pelo menos. Sem shield. Jib tá embaixo tentando ajudar. Eita, agora eu tô sem shield. Milano. Nossa, o bem em cima de mim, velho. Acho que ele achou que é o barbinha, pô. Não, pô, o barbinha continua sendo barbinha. Ixi, tem cara embaixo. Ó o cara o subindo ali, ó. Putei. Okay. É. Ai, caralho! O cara já matou o cara do colegas que eu tava tentando matar. Uma das úteis é minha, né? A outra nem não, a outra nem não. Tem outra úteis que do cara. Acho que ontem foi a folga do verbinho, não foi? Ó, oh, recuei aqui, viu? <risos> oh, recuei. Aqui. Tem cara. Oxe, <risos> um. o cara é minha. Porra, é essa? Véi? O cara aqui comigo. Matei um. Oxe, o cara é minha. Porra, é essa, velho? É o Nubas. Tá indo pra você, um Gibralt tá indo pra você Ai ai ai Nossa, que... Larry ah, comigo, socorro! Nossa, que... Ah, comigo, socorro! Ui, ui Ai, rapido, cadê você, velho? Puta merda Aqui, ó. tem um aqui me atirando, tem um aqui me atirando Mano, preciso me ir lá, Olha minha vida Não, tem cara dentro da casa Tem cara embaixo, nessa bosta, né? Vale. Ah, velho, não devia ter me levantado aqui, mano Tava ali, velho ah. ah... ela tem coisa. Só dá cover aqui, só dá cover aqui pra ela se levantar. É a gente e eles, viu? É a gente e eles. uma Wraith e uma Tô aqui. Agora, agora dá pra levantar. 9%. 9%? Falta 9, falta 9. Tá com a gente aqui. Não tá, não, não tá, não. É o Jogas. Que ainda tem uma esh. Puxou. O Brave caiu. Tá embaixo. Tá embaixo. Tá aqui. Ó. Um cara, velho. Aê, caralho! Que isso! Duas seguidas? Caralho! <risos> Nossa, assim é gostosinho, velho. Porra! Assim é gostosinho, né? Caralho! Você é o Apex aqui. É. <risos> essa final de campeonato aqui. <risos> e de novo, é o Balas. E essa final de campeonato, velho? 2.400. Hahaha! <laughs> Ai, beleza, velho.